Antes de tudo, já vai deixando o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. juventude tem se perdido em práticas de rituais satânicos, jovens rebeldes que se reúnem para ritual de invocação do mal sem se importar com as consequências que virão. No vídeo que se segue, vemos três adolescentes reunidos em uma sala escura à luz de velas. Na ocasião, eles estão em pleno ritual. A jovem que fala está possuída por uma entidade e começa a falar coisas assustadoras. <tos> を<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> De repente, algo aterrador acontece e a jovem cai deitada com o rosto atingido por uma úlcera. Infelizmente, para o que ela fez, não há mais volta. Jamais brinque com o inferno, pois o inferno não irá brincar quando for buscar você. Nos Estados Unidos, uma cidade inteira ficou horrorizada com o caso do Maníaco da Machadada. Um delinquente que capturava jovens e levava para um prédio de um hospital abandonado onde os executava com 42 machadadas, só a última era fatal, o que significa que a vítima permanecia viva até o último golpe. O mais preocupante é que o maníaco permanece foragido. Diante disso, um grupo de jovens se dirigiu até o prédio em busca de pistas do maníaco da machadada. E lá foram eles pelas instalações, sem se dar conta do perigo que estão correndo Enquanto conversavam sobre as histórias assustadoras do prédio, algo indesejável aconteceu. Vamos ver então. Por que não vamos ver? Eu te juro, se você ver... Oh, Deus! Eu te disse, mano, eu te disse! Espera, deixa aí embaixo! Sim, ele apareceu, o maníaco da machadada. Eu te disse, é um sorriso. Põe ele, put ele, põe ele, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Vamos voltar, vamos voltar. Eu told disse, bro. Bom, um já foi. Eles se refugiaram em um local onde a polícia encontrou 58 corpos empilhados com marcas de machadadas. Vá, vá, Parece que eles foram encurralados. Foi dado início a uma perseguição implacável pelos corredores do prédio. sorte, conseguiram escapar sem faltar nenhuma parte do corpo. Tiago Furacão foi com sua equipe à casa abandonada, aonde habitaria o fantasma da Baiana. Eles foram ao local em outras duas ocasiões em que presenciaram a olho nu o fantasma da menina vagando pelos cômodos da casa. Eu e aí o Henrique viu uma menina. A gente queria saber o que aconteceu com você, qual é a sua história, foi é você que fez esses desenhos? Cara, eu vi um vulto passando ali. Eu juro, por Deus, que eu vi um vulto passando aqui. Tem alguma coisa aí? Não. Tiago passou aqui, cara. Não sei se a câmera pegou. Enquanto faziam um contato com o espírito, algo terrível aconteceu. Estranho isso aqui. Você morreu enforcado ali? Foi você que falou comigo? Você falou: vem aqui? Meu Deus! do céu! Ah, Tiago, que foi, ah, de ah, foi isso, pelo amor ah, Deus! de Deus, Senhor? Saia dessa casa, Oi, Thiago. Sai dessa casa daí Tiago sai dessa casa Quem foi Ike? Sai daqui, casa! Tiago foi erguido pelo pescoço. Diante disso, eles decidiram nunca mais retornar à casa depois disso. Mexer com o mundo espiritual é para os fortes, é como ir a uma guerra sem saber se irá retornar. Já pra cima ainda bem que o Eric te ajudou. Segurei tá a perna. Tá mascada. Ah, tá é tudo não? vermelho, amor. Olha como tá vermelho o pescoço. Vambora, amor. Vambora, quer que eu dirija, amor? Eu acho que eu ia morrer, velho. Calma. tá tudo bem. Achei que eu ia morrer. Sim. Vem. Ai. Ai. Esse vídeo talvez seja o mais assustador já apresentado neste canal. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança. Esta família estava assistindo a um filme de terror sobre exorcismo. Foi quando uma das filhas disse que estava passando mal e logo foi para o quarto, mas após 4 minutos ela retornou. mas parece que ela voltou em um total estado de possessão demoníaca seus pais ficaram assustados ao verem sua filha andando daquela maneira. Por que ela ficou assim? Bom, é a isso que estamos sujeitos quando assistimos a filmes de terror, portanto sempre reze depois de assistir a esse tipo de filme e jamais assista sozinho, pois é isso que pode acontecer comigo e com você. Essas imagens foram registradas na Palestina. Um grupo de investigadores do paranormal foi até um parque abandonado na tentativa de capturar uma criatura que fugiu para o local após invadir casas e atacar moradores. Muitos suspeitam que seja algum tipo de chupacabra ou lobisomem, ou alguma outra fera humanoide que esteja solta pelo vilarejo. Parece que há algo lá em cima. Lá está a criatura. Um ser humanoide obscuro. Eles prepararam uma rede para prendê-lo. Mas parece que ele conseguiu escapar, mas não por muito tempo. Ele voltou e tentou atacar um deles. E finalmente eles conseguiram conter a criatura e levar a paz à região. Em seguida, a criatura que na verdade é um primitivo canibal foi encaminhada ao manicômio.